Pare de negar fogo homem. Toda vez que você está na cama transando com sua gata. Se você sofre sérios problemas. De ejaculação precoce. Saiba que eu João Silva. O rei da bagaceira desse Youtube vem chegando com tudo chutando o pau da barraca. Com mais uma dica top. Para você que goza rápido demais. Portanto garoto. Assista a esse vídeo até o final. E pelo amor de Deus. Não saia desse vídeo. Porque a dica que eu vou te passar aqui hoje, vai te ajudar muito a controlar a sua gozada rápida. Mas antes eu conto com sua ajuda para divulgar esse vídeo. Para mais homens que sofrem de ejaculação precoce. Compartilhando esse vídeo. E enfiando esse dedo potente no like para fortalecer esse vídeo. E se você é novo aqui no canal. Se inscreva e sacuda o um maravilhoso sininho de notificações. Para que ele vibre bem gostoso no seu bolso toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Com dicas tops para você meu amigo. Mas atenção quero deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo. Essa dica pode controlar a sua gozada rápida em certos momentos. Mas essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Essa dica serve simplesmente para você não passar vergonha. Na hora de sair com aquela gata. Ou se você é casado essa dica vai te ajudar não negar fogo na hora em que você estiver fazendo amor com sua esposa. Então isso significa que por mais que essa dica que eu vou te passar funcione. É muito importante que você que é casado. Ou namora e sofre de ejaculação rápida. Clique no link da descrição desse vídeo. E siga o passo a passo do guia. Para uma cura definitiva da ejaculação precoce. Enquanto ainda há tempo. Fazendo isso você vai receber um guia completo por e-mail. E é extremamente importante que você faça isso enquanto antes. Para não sofrer as consequências que eu sofri por não agir a tempo. Porque ao contrário do que muitos homens imaginam. A ejaculação precoce tem cura. Agora vamos para essa maravilhosa dica de hoje. Você sabia que a principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade? Embora parte dos indivíduos consiga controlar lá durante o ato sexual, a grande maioria dos ejaculadores precoce é ansiosos. O problema é que quanto mais repetidas forem essas ejaculações precoce, mais ansiosos eles ficam, mais adrenalina produzem e mais rápido ejaculam. Em alguns casos a ansiedade é tanta que até acabam desenvolvendo algum tipo de disfunção erétil. Então nesse vídeo quero te ensinar uma receita de um suco muito potente. Que vai te ajudar a controlar a ansiedade e consequentemente a sua ejaculação precoce. Estou falando do já famoso suco de maracujá, um excelente remédio caseiro para acabar com a ansiedade. E o nervosismo. O bom é você tomar diariamente o suco de maracujá. Esse fruto parece atuar diretamente no cérebro. Aumentando os níveis de GAB é um importante neurotransmissor inibitório responsável por regular a atividade do cérebro, diminuindo a ansiedade e até diminuindo a insônia. A melhor forma de preparar esse suco é a seguinte. Anote os ingredientes. 100 ml de água. 100 ml de polpa de maracujá. Mel a gosto para fazer esse suco. É preciso bater no liquidificador a polpa do maracujá com as sementes. Por apenas 3 segundos a seguir deve-se colocar as sementes. Juntar a água e o mel a gosto para que esse remédio caseiro para a ansiedade surta efeito. É importante tomar esse suco regularmente de preferência aos 30 minutinhos. Antes da relação sexual. Gostou da dica? Então agora eu tenho um desafio para você. Peço que você teste o suco de maracujá. Tomando um copo diariamente por duas semanas. E depois volte aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário. Nos contando a sua experiência. E aí topa o desafio. Tenho certeza que ele irá te ajudar a controlar a ansiedade na hora H. Esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado da dica. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar a receber as melhores dicas para controlar a ejaculação precoce. Eu que já senti isso na pele. Sei que é um assunto sério. Quem me conhece sabe que graças a Deus eu curei a minha ejaculação rápida usando o método natural que está na descrição mas antes de controlá-lo fiz muitas pesquisas e aprendi vários truques para retardar a ejaculação mas o que me curou mesmo de uma vez foi seguir o passo a passo que ensina nesse guia que deixei o link logo abaixo a descrição e hoje graças a deus não preciso de remédios e nem de receitas mirabolantes para aguentar mais tempo na cama e se você quiser você pode curar a sua ejaculação rápida na sua própria casa e com total sigilo. Assim como rapidamente curei a minha. Basta clicar no link que está na descrição e fazer parte desse maravilhoso guia. Desejo a todos boa sorte. E fiquem com Deus.